Provérbios africanos O caçador não se cobre de gordura e vai dormir perto do fogo. O caçador que persegue um elefante não para para tirar pedras nos pássaros. Um tigre não deve proclamar seu orgulho. O homem não vai longe de onde cozinha o milho. Se não tapar os buracos, terá de reconstruir as paredes. O mal entra furtivamente como uma agulha, mas depois se revela como um carvalho. Não se pode esconder a fumaça se acender o fogo. A paixão e o ódio são filhos da bebida que se embriaga. Lembre-se, depois da tempestade há sempre um arco-íris. O rio enche-se graças aos pequenos riachos. Até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias de caça continuarão a glorificar o caçador. Nunca se esquecem as lições aprendidas na dor. Não olhe onde você caiu, mas onde você escorregou. E enquanto você reza, vá fazendo. A união do rebanho obriga o leão a deitar-se com fome. Se você pensa que é muito pequeno para fazer a diferença, tente dormir em um quarto fechado com um mosquito.